Está no ar o Fábio em Destaque. Nesta edição, você confere a chegada dos gripens ao Brasil. Então, fique ligado e não perca os destaques da semana de 1 a 7 de abril. Desde janeiro deste ano, o quadro especial de sargentos, o QESA, passa a contar, além de terceiros sargentos, com segundos sargentos. Para celebrar a conquista, a Força Aérea Brasileira realizou, na última sexta-feira, dia 1 de abril, na Base Aérea de Brasília, a cerimônia militar de promoção desses graduados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a cerimônia, acompanhado do então ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, do Comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, além de oficiais generais, membros do Alto Comando da Aeronáutica. Uma nova era para a defesa aérea brasileira, especialmente para a aviação de caça, com a chegada ao país das duas primeiras aeronaves de produção em série, F39 Gripen, enviadas da Suécia, as duas unidades do modelo multimissão chegaram às 10 horas da noite da última sexta-feira, 1 de abril, no Porto de Navegantes, em Santa Catarina transportadas em um navio. O Gripen, que foi desenvolvido conjuntamente pelo Brasil e pela Suécia, é conhecido pela sua eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e capacidade tecnológica avançada. Em várias forças aéreas no mundo, é responsável pela soberania e proteção dessas nações. Em uma operação conjunta entre Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, a Operação Poseidon 2022 foi iniciada na segunda-feira, dia 4 de abril. Essencial para a FAB, a ação irá proporcionar o incremento do nível de integração entre as forças em relação à padronização de procedimentos operacionais com a qualificação dos pilotos. O objetivo essencial da Operação Poseidon 2022 é capacitar e readaptar pilotos e tripulantes das aeronaves H-36 em pouso a bordo para operações reais a partir de um porta-helicópteros. Oficiais generais da Força Aérea Brasileira recém-promovidos participaram da tradicional cerimônia de apresentação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O evento aconteceu na última terça-feira, 5 de abril, no Palácio do Planalto, em Brasília. E contou também com a presença dos demais oficiais generais promovidos na Marinha do Brasil e no Exército Brasileiro. Na relação de promovidos, realizada pelo Alto Comando da Aeronáutica, foi definida também a segunda mulher oficial general da FAB, a Brigadeiro Médica Ana Paola Brasil Medeiros. A Força Aérea Brasileira participa da Feira Internacional do Ar e do Espaço em Santiago, no Chile. O evento é o maior do setor aeroespacial da América Latina. E a Tenente Emília traz as informações direto do Chile. Até o dia 10 de abril, a Força Aérea Brasileira participa da Feira Internacional de Aeronáutica e Espaço, a FIDAI, em Santiago, no Chile. E o KC-390 Millennium, do Esquadrão Zeus, tem chamado a atenção de quem passa por aqui. O KC-390 Millennium da FAB está posicionado aqui, entre outros gigantes da aviação, em uma área destinada às aeronaves de grande porte. Também participam da feira outros países, como Argentina, Estados Unidos e Suíça. A feira destaque no cenário internacional como o mais importante evento do setor aeroespacial de defesa e segurança da América Latina. E agora chegou a hora de conferir o que foi destaque nas redes sociais da FAB. E a chegada dos gripens ao Brasil também movimentou as redes sociais com quase 40 mil curtidas no Instagram até agora, 5.500 no Facebook e mais de 1.200 no Twitter. Já no YouTube, o vídeo sobre a comemoração do Dia dos Especialistas da Força Aérea Brasileira tem mais de 53 mil visualizações. E o Fábio em Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até semana que vem. Tchau, tchau!